Gravando, Senhor meu, tu me conheces, me conheces o meu viver, longe entende os meus pensamentos. Cercaste o vencer De ti não posso fugir Pois estou em suas mãos Tal ciência despara para mim Tão alta que eu não posso atingir se eu subir para o céu, sei que aí tu está. se eu fugir para o mar, tu me encontrarás. Para onde eu irei, para onde fugir, se tua face estará, sempre Nem ainda as trevas me escondem Pois a noite para Ti é como um dia Então, Senhor, não me deixes confundido E cuides da minha vida De Ti eu não posso fugir Pois estou em suas mãos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 de mim Diante de mim Diante de mim Quando não tinha nada E nem como viver Conhecia os meus caminhos E a minha vida E o meu ser Só tu pode me Entender